Quando a dor avassala a alma, que vai ferida sem paz e sem calma, quando maltrata a solidão, mesmo estando em meio a uma multidão, quando tudo parece em vão e há um enorme vazio no coração, e por mais que se procure, não encontra a solução, quando a depressão, tão horrível sensação, nos enterra mesmo estando vivos, como é cruel esta situação. E já não vale a pena viver, pois os sonhos se exauriram, nossos planos se frustraram, as ideias sucumbiram. Mas é necessário entender que há uma vida em seu viver. Mesmo estando tão descrente, nunca pare siga em frente. Ainda resta a esperança. Busque a Deus, Ele acalma. Desopila sua alma. Na verdade, a depressão é algo análogo a um abstrato parasita cujo fator psicosomático exaure os nossos sonhos e esperanças e com eles toda a vontade de viver. É a lúgubre síndrome patológica que gera uma anomalia terrível, fazendo com que a sua influência debilite o sentido da própria existência de origem sintomática ou mesmo assintomática, acaba por recrudecer e, de forma psicossomática, abate o ânimo, infiltrando seus bacilos, porém terrivelmente nocivos, que carcome corpo e alma. Na verdade, a depressão é a dissociação com a realidade, trazendo uma outra realidade um tanto negativa, nilista, cuja melancolia, uma, uma lúgubre orquestra, tocada no mais intermitente e, por que não dizer, distópico portejo flúnebre. Acima de qualquer situação, é preciso que se busque ajuda em todos os âmbitos, e principalmente é imprescindível refugiar-se em Deus, ainda que se esteja tão exaurido e falte forças para se achegar ao mesmo. E mesmo que se esteja sem forças, deve-se refugiar nesse Deus maravilhoso, antes que essa anomalia leve à morte. E ainda que esse Deus supremo tenha o poder de agir sobrenaturalmente, também leva o indivíduo em questão a uma paulatina reconstrução, de si mesmo, e usa pessoas preparadas para fazê-lo com zelo e com sabedoria. Eu sei que é meio redundante quando eu afirmo que Deus é o paradoxo subjetivo que preconiza ao coração o antágono, mas para que isto aconteça é imprescindível anular-se a si mesmo, para que uma nova perspectiva possa resplandecer resgatando trazendo de volta a vida. Essa é a verdade. E aquele que crê em Deus, com certeza conseguirá, com a ajuda, por que não dizer medicamentosa? Quantas vezes são questões que se tornam psicosomáticas, mas é imprescindível, acima de tudo, confiar em Deus. E quero terminar com um texto que está nesse livro, o que me levou a Cristo no momento mais difícil da minha vida? um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, em que o Mestre querido diz, Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Troque seu fardo tão pesado, pelo fardo desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.